Então vamos lá passar para estas que eu chamei nível 3, é já estamos um bocadinho mais à frente. Este, estas equações não são mais do que a junção daqueles dois princípios de equivalência que tivemos a ver há pouco, que é o da adição e o da multiplicação. Então vamos lá ver aqui, vamos escrever esta equação em primeiro lugar, vai ficar 3x, porque tenho três bolinhas com x mais 2, porque tenho duas bolinhas, igual a quanto? No segundo prato eu tenho um X e tenho mais 5. agora como é que eu resolvo isto? Atenção que o objetivo é saber o valor da incógnita, que é o valor de X, que faria com que isto ficasse equilibrado, esta balança. Então vamos lá ver. Em primeiro lugar eu tenho aqui um truque que é, aquele que tem o um X com maior número um, positivo, por exemplo, aqui tem o, 3, o 3X, é esse o membro que eu vou optar por colocar o X, e tu já vais perceber porquê. Então vamos lá ver aqui. Em primeiro lugar, tenho estes dois, que são estes dois, duas bolinhas, que não estão aqui a fazer nada, porque eu quero isolar o meu x. Então o que é que eu vou fazer? Vou retirar duas bolinhas aqui, e para que a balança não desequilibre, eu tenho que tirar do outro lado. Então vai ficar menos 2 aqui, menos 2 aqui. Vamos lá ver... É, vamos colocar aqui o sinal de equivalência e vamos ver. Isto vai dar o quê? No primeiro prato da balança só me sobrou 3x. E é verdade, sim, senhora, porque 2 menos 2 dá 0. Igual no segundo prato da balança sobrou um x, que ainda já vou tratar dele. E aqui o 5. Retirei duas bolas, sobrou-me três bolinhas, mais três. E agora, vamos então, este x é o tal que não me dá jeitinho nenhum que ele estar aqui, porque eu quero todos os x, como eu disse há bocado, junto do que tem o um número maior. Então o que é que eu vou fazer? Vou retirar daqui um x, mas tenho que pagar o preço por isso, não é? Para que a balança não desequilibre, eu tenho que retirar um x também no outro membro. Então aqui vou retirar um x e neste também vou retirar um x. Vamos lá ver quanto é que isto vai dar. Sinal de equivalência, isto fica 3x menos x dá 2x igual. x menos x desaparece, deste 3 x neste, neste segundo membro e só me sobra o 3 então vamos à última parte, lembram-se que quando eu tenho 2x eu só quero um deles, então tem que ver metade desse 2x, desse então não é mais do que eu dividir aqui o primeiro membro por 2, dividir isto por 2 e estes 3 também vou ter que dividir por 2, isto é fica 1, um, 2 e há uma delas tem que tem que dividir ao meio, fica dividido por 2, então quanto é que isto está? Fica... Sinal de equivalência, x igual a 1,5, que era precisamente a minha solução da minha equação.